A gente tem o prazer de receber hoje com a gente a professora doutora Anima Spigolon, da Faculdade de Educação da Unicamp e a professora Camila Coimbra, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. As duas, Anima e a Camila, estão aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre os 100 anos de Paulo Freire e sobre os 105 anos de Elza Freire. No final do ano passado, a Faculdade de Educação da Unicamp e a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia aprovaram a criação de um selo comemorativo pelos 100 anos do Paulo Freire e pelos 105 anos da Elza, que além de ser professora, foi esposa do Paulo, companheira do Paulo. As responsáveis pela criação desse selo comemorativo foram a professora Anima e a professora Camila, e o selo foi materializado pela criatividade na arte do Felipe Meneghetti. Então, Nima e Camila, é, começando pelo começo. Como que surgiu em vocês esse desejo de criar um selo comemorativo pelo centenário do Paulo e pelos 105 anos da Elsa? Então, Bárbara, eu vou começar contando onde que começa a minha história com a Nima, que é em 2008. Eu, professora da Universidade Federal de Uberlândia, mas lá no campus é, de Ituiutaba, é, não em Uberlândia, mas é, lá nós tivemos a oportunidade de construir um projeto pedagógico de curso de pedagogia com princípios freirianos. Foi uma proposta né, de expansão das universidades públicas que vivemos aí nesses anos é, de governo e é, tivemos a oportunidade de, de ter a construção desse projeto a partir de, desses princípios freirianos, nem um diálogo com a comunidade, e no projeto pedagógico do curso, tem momentos de síntese, que a gente faz os círculos de cultura. Então, começamos a, a fazer e a pensar o círculo de cultura, né, junto com o grupo, e de repente chega a professora Nima, dizendo que ela tinha uma exposição do Paulo Freire, para a gente pensar o círculo a partir dali, da Fundação Banco do Brasil, a época, né, Nima, que era, e é, a partir dali nós nunca mais desgrudamos, <risos> nós continuamos a fazer esse movimento que eu acho que tem muito a ver com a forma como nós duas lemos e a forma como nós duas compreendemos o Paulo Freire, né, que eu acho que tem uma coisa assim que nos aproxima muito que é essa ideia de que o Paulo Freire não é só uma teoria, ele também é uma forma, uma leitura, que você vê o mundo, que você transforma o mundo, que você age nesse mundo, né? que é o conceito de praxis que eu acho tão caro. Então, desde 2008, nós duas começamos um diálogo que vem aí só aprofundando, eu aprendendo com a Anima, eu sempre insisto nisso, a Anima é a pesquisadora, eu sou a aprendiz, né, que tenho feito aí alguns movimentos no sentido de também conhecer, mas eu sempre me coloco como uma curiosa de Paulo Freire, né, estou ainda num caminho para algumas aprendizagens que considero, eu, eu não tem fim, né, como seres inacabados, não tem fim, mas a nossa história então começa e surge daí. 2008, no projeto pedagógico em Ituiutaba, em que a gente teve a oportunidade de construir juntas o primeiro círculo com outros colegas e colegas também é, lá da, e estudantes né, da, da universidade, que nos aproximou e, desde então, a nossa jornada tem sido de companhia. Nima, você gostaria de acrescentar algo até chegar no selo, né? 2021. Sim. É, a Camila é muito generosa com as palavras, viu, Bárbara? Você vai perceber. É, assim, eu também aprendo muito com ela, porque acho que isso é viver um dos principais é, postulados do Paulo Freire e da Elsa: é, Eu ensino a aprender e aprendo ao ensinar. E aí se complementa pela pedagogia da convivência, que não é do consenso, é, que não é do silêncio, é do afetar das humanidades, das relações. Então, assim, é, Camila é uma amiga, uma colega de trabalho, uma pesquisadora, uma professora, engajada, é, sensível. Então, há uma afinidade teórica, metodológica, epistemológica, mas, sobretudo, ou seja, que são questões objetivas. Porque é que Nime Camila, né, além de tudo que ela falou, mas há afinidades relacionais. Né? São duas professoras que ministram nas suas aulas é, aquilo que vivem no cotidiano. É, então, é, há o um encontro de objetividades e de subjetividades. E, é, talvez, alongando um pouco mais, a, ampliando um pouco mais a questão que você traz, é, esse selo ele não nasceu no centenário ou nos 105 anos de Elza. Acho que isso é interessante. Porque há uma leitura histórica e há uma digressão né, a Camila lembrou de Tuiutaba, da, do curso de Pedagogia, é, então é, o selo não nasceu agora em 2021, final de 20 para cá, porque isso também é importante, nós lidarmos né, com essa leitura histórica, como o Paulo nos ensinou, somos sujeitos históricos, criativos, então ele não nasceu ali é, numa, em um estalo, quer dizer ele também é resultado de um processo longo exaustivo, né Camila dedicado de leitura de estudos e é, há aí algumas questões que eu preciso trazer para essa planimetria que é, acho que a necessidade de universidades públicas é, do estofo aí que nós temos da Unicamp da UFU é se posicionarem acerca do patrono da educação brasileira. É, eu acho que isso, no momento em que é, a, o Brasil atravessa é, o negacionismo, é, atravessa um ataque covarde, violento, a, a ciência, é, isso, a, a cultura, a arte, a censura... É importante que as universidades públicas é, assumam, inclusive, é, o seu compromisso social é, e, e se ajuntar aí a outras instituições nacionais e internacionais que é, celebram o centenário do Paulo Freire, o nosso patrono da educação brasileira, é, um, um pensador é, reconhecido nacional e internacionalmente, é, acho que também tem um, um brincamento de outras questões importantíssimas, como é, as questões de gênero, raça, etnia e classe social, quando nós agregamos uma mulher, nós somos uma sociedade patriarcal, machista, é, há aí também é, um, um reconhecimento a essa mulher também professora, ou seja, uma valorização do magistério. É, também podemos citar as várias leituras, aí Camila fala muito melhor do que eu, né? as várias leituras do mundo que antecedem as leituras das palavras, esse feminino. É, acho que também Camila e eu, é, com isso nós, é, com esse selo, numa forma, é, é, uma, uma arte científica ou uma ciência pela arte, né? você lida ali com elementos com, é, é, imagéticos muito interessantes, é, se engrossar aí as fileiras contrárias ao preconceito, à discriminação, à censura, e no caso específico da FE, Paulo Freire foi docente da Faculdade de Educação, quando ele retorna do exílio, e Elsa o acompanhou muitas vezes, eu, eu diria todas as vezes, a Elza deu aula com Paulo Freire na FE, então também é um reconhecimento dessa faculdade, dessa universidade, é... inclusive o prédio recentemente recebeu o nome, o professor Paulo Freire, de incluir, de aproximar, de reconhecer, de dar visibilidade às mulheres. E assim, é, eu acho que ter coerência com o que talvez Paulo gostaria que fosse feito, e por fim, sem ser o fim, é, uma coisa que Camila e eu e o Felipe conseguiu captar muito bem é a fisionomia dos dois no selo. Eles estão alegres, se você... Olhar detidamente os dois assim, serenos, maduros, é, de óculos, aquele jeito assim, simples, é, aquele sorriso largo. Ou seja, o que Camila diz, não é um trocadilho. Dois em um, é, um em muitos, dois em muitos. Então, em, em breves palavras, é um pouco isso, o selo. E que o selo possa selar aí, é, não só o centenário e os 105 anos de Elza, mas a, a esperança via educação pública é, de um outro país, de sociedades mais justas, mais dignas, de vacina. Eu acho que essa leitura, né, Camila, é, da realidade, do tempo histórico, é por isso que Paulo Freire é, é tão atual. Então, que o selo possa selar um novo um novo, outros tempos, outras sociedades mais justas, dignas, amorosas? É, é a, a questão da, da amorosidade, né, ela, ela chama muita atenção, até porque a gente falar de amorosidade em ciência, em academia, né, parece uma coisa tão distante e não é. O que eu queria até conversar com vocês é, vocês colocam isso no texto de apresentação do selo, que é mais do que uma homenagem, é um ato de amor, e um ato de resistência. Então, se vocês pudessem falar sobre por que, que é um ato de amor e de resistência. É, Bárbara, eu também é, concordo com você, né? a gente não está muito habituado a dizer de amor na universidade. E, e aí eu conto só essa história porque eu tenho, te, teve nesse curso de pedagogia que eu comecei a história em 2008, uma estudante, Camila, também xará minha, que defendeu o mestrado dela na Unicamp, na faculdade de educação, e ela me chamou para defesa, e eu fui e fui com a Nima, né? Isso aí eu já não lembro a data, não sei qual ano foi isso, mas eu lembro que estávamos na defesa, e eu não contei para a Camila, que estava defendendo a dissertação, que eu iria, então eu cheguei de surpresa, e ficou muito emocionante, ela gostou lá de me ver, e, enfim, e, e a gente segurando, né? <risos> também. Não, não, né, aquela coisa da academia também. Eu que venho lá do interior, que como é que vou ficar aqui aos prantos numa emoção que não consigo controlar? E aí de repente a Anima fala assim: "Mas todo mundo tem que entender, Camila, que na academia também tem emoção. A gente pode amar aqui também. E eu estou só dando exemplo que mais uma situação de aprendizagem nossa, né, assim, de entender que essas coisas também fazem parte e a gente tenta não é, separar, acho que entender esse sujeito histórico freiriano também é entender isso, né, é entender nesse contexto histórico que a Anima disse, mais ainda nesse contexto também de que a gente não separa cognição e emoção. E aí, para responder essa ideia da amorosidade e da resistência que você me pergunta, eu lembrei de um, de um vídeo que eu vi, inclusive do Brandão, do Carlos Rodrigues Brandão, que ele cita o Moacir Gadotti dizendo que Paulo Freire era um homem conectivo, da preposição e... Então, essa ideia do amor, né, da representação nesse registro histórico né, de colocar é, Paulo e Elza no nosso selo, de trazer a amorosidade freiriana, é por entender esta ideia desse sujeito histórico, que também é amoroso, que também é relacional, que é um ser de comunicação, né? A amorosidade, enquanto categoria freiriana, ela leva em consideração todas essas outras, né? É um ser da praxis, é um ser da comunicação, é um ser do diálogo, é um ser histórico, é um ser social. Então, o amor está nestas relações, a amorosidade está nessas relações. E por isso que trazer o Paulo com. É, é, tem esse, esse princípio, né, vamos dizer assim, da amorosidade junto com ele, aí, é, é tão bem representado nesta imagem, né, tão materializado, vamos dizer assim, o princípio foi materializado. E da resistência, como a Anima já disse, né, nós duas somos professoras de duas universidades públicas no Brasil, que tem sofrido ataques insistentes em relação à sua função, às suas finalidades, à né? profissão docente, inclusive. Né? Eu vou lembrar só de duas: assim, do que, que eu estou falando da resistência nestes tempos tão sombrios, e hoje reconhecer a importância do Paulo Freire, do legado, da obra, da vida. É, né, é, alguns dizem do sistema freiriano de educação. Né, porque pensar é a teoria junto com também uma praxis, então a ideia da resistência também vem disso, não, não isolado da ideia da amorosidade, porque não é, é com arma né, que a gente lida com essa situação, não é na violência, mas é simplesmente no amor. É a partir dele, nesse ser relacional, nesse ser de comunicação, que a gente estabelece essa amorosidade, essa resistência como representação desse movimento, né? De refletir, de comemorar e de mobilizar a sociedade brasileira para quem, de fato, é o patrono da educação brasileira. E mais, é importante reconhecer o seu lugar, né? É, na construção, na verdade, e aí se a gente vai pegar a história, né, Bárbara, a gente começa e não, te, não para de falar, mas se a gente vai pegar a história, Paulo Freire participou de um projeto de nação, de construção de uma universidade popular, então reconhecer para a gente, nós estamos falando do selo, mas o selo tem também o centenário, tem também o círculo de estudos e pesquisas Freireanos, tem também toda a ação que NIMA também desenvolve na Unicamp, a faculdade de educação da Unicamp, no sentido de, olha, nós trabalhamos com conhecimento, com pesquisa, com produção de conhecimento, e não podemos negar a importância do Paulo Freire na história da educação brasileira, acho que é essa a ideia. Legal. A gente falou, inclusive, pegando o gancho de vocês, né? O Paulo Freire, ele falava muito da questão da criticidade do aluno, de desenvolver essa criticidade, né? Nesse cenário que a gente está vivendo, como que a gente pode pensar em desenvolver criticidade de aluno se o aluno hoje não tem acesso nem a conteúdo e muitas vezes ele não tem acesso nem à alimentação que era fornecida na escola, né? E em casa, às vezes, ele não recebe essa alimentação. Como que a gente fala de criticidade nesse, nesse cenário? Bom, é, essa categoria que você apresenta, criticidade, é uma categoria também basilar no pensamento e no conjunto da proposta político-pedagógica de, de Paulo Freire. É, então, eu vou fazer assim, vou tentar alinhavar a criticidade com esse cenário, porque... É, eles são, eles se complementam, não dá, você, é, é, fundamentada em Paulo Freire, é, não há essa, essa, dicoto, essa visão dicotônica, o cenário lá, ou seja, a escola lá, é, isolada do mundo, com a sua grade curricular, com, o seu, com a sua merenda, é, o aluno ali, o estudante com a sua família, na sua casa, é, para Paulo Freire, é, para a Elza, para essa, esse conjunto de pensamento transformador, crítico, é, pedagógico e político, não há essa dicotomia. Então, trazer a criticidade na formação dos estudantes na realidade, a escola é preciso que é, eles estejam é, em, em interação, em interface. Por exemplo, para falar é, de formação de alunos, eu tenho que trazer formação de professores. Para trazer professor, profe, é, formação de professores, eu tenho que trazer licenciaturas. E na escola, não há só estudantes e professores. Há profissionais da educação. Na escola, não há tão somente profissionais da educação. Na escola, não há apenas o currículo, com os conteúdos o ensinado, a ler, escrever, as operações lógico-matemáticas. Na escola, também há vários programas sociais, como, por exemplo, alimentação escolar, o livro didático, é... É, acompanhamento psicológico, odontológico, então percebam, é, é uma questão que, não, é, que a sua, o diálogo em torno dela, Bárbara, não se dá de forma é, estanque. Olha, agora eu vou trabalhar a categoria criticidade é, com o aluno tá, mas e o professor, o profissional da escola, tá, tá, tá da educação, tá, e o aluno vai e volta para a casa dele, e o pai e a família, ou as novas organizações de família, os novos arranjos familiares que nós temos, tá. Aí vem a questão do currículo, como você disse, ah, uma, uma educação conteudista, é, isso implica em nós termos concepções de Estado que vão é, operar nas políticas é, for, for, que, que formularam que formularão os currículos. Essas concepções de Estado, se forem é, vinculadas a um Estado mais democrático, crítico, é, reflexivo, evidentemente vai refletir nesse currículo. Se nós tivermos concepções de Estado é, mais voltadas para o autoritarismo, para posturas mais é, é, xenofóbicas, é, neoliberais, é, fascistas, é, nós teremos também essas políticas refletidas no currículo. Tanto que, ultimamente, nós temos observado, por exemplo, o estrangulamento de disciplinas ou de conteúdos, ou de matérias voltadas para o corpo, como a educação física. É, o estrangulamento de, de disciplinas, de conteúdos e de matérias voltadas para a filosofia, para o pensar, para a sociologia, que é refletir sobre as condições sociais. Então, perceba é, não há uma fórmula, então, olha, como falar em criticidade nos alunos, e também não há uma fórmula de é, como que isso é, possa ter um efeito dominó. O que nós, num, é, num bom diálogo freiriano, é, embasados nessa categoria da criticidade podemos fazer, é ampliar os horizontes de utopia para que a criticidade realmente esteja contemplada na, nos marcos regulatórios, na formulação de políticas é, educacionais, de saúde, é, que a criticidade esteja também é, contemplada é, no tipo de literatura que é enviada para essas bibliotecas escolares, Imagina, nós tivemos recentemente uma tentativa de reformulação do Plano Nacional de Livro Didático. Se você ter acesso, como que a proposta do governo atual, envolvendo aí o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação, é, é, Ministério da Educação, está propondo trabalhar a escravidão no Brasil, como que você vai ofertar uma leitura crítica com o material desse? Você ainda pode ofertar por outros meios, mas isso vai criando obstáculo. O que fica, para concluir, sem concluir, como diria o Paulo Freire, é que é, a, é, a importância da categoria criticidade, ela conduz a outras. Por exemplo, conscientização, todas freirianas. Tá? É, conscientização, boniteza, é, inédito viável que é o que não aconteceu, mas está acontecendo em curso, né, a, a, a, a esperança, é, a amorosidade que você falou tanto, quando eu falo é, na alimentação, é, muitas crianças nas escolas públicas ainda vão motivadas pela alimentação, talvez a única refeição do dia é aquela, é, a criticidade das famílias, que embora haja hoje um acesso maior à internet, não um acesso ainda democrático e, e de valor justo, tanto que essa, a pandemia é, agudizou as desigualdades sociais via tecnologia, Sim. É, e que você tem ali é, a televisão ainda como uma mídia, é, um meio de, de, de, de comunicação é, massiva. Sem massa crítica. É, você tem o um acesso à internet, a gente conversa com os alunos, né, Camila? Olha, vocês vão ter uma biblioteca de Google? Né? É, então, esses filtros, é. hoje nós temos um acesso é, desvairado é, a informações. Mas fake limita, né? Limitadíssimo a conhecimento. Informação não gera criticidade. Conhecimento sim. Então, é, Bárbara, é, é, falar em cri cri cri criticidade fundamentada em Paulo Freire, nesse universo que você traz, realidade, é, conteúdo, currículo, alimentação, escola, é um desafio articulado. Não basta é, nos esforçarmos para que a criticidade aconteça entre o professor ali e o aluno, ou somente na escola. Você percebe? Sim. Sim. aí, por, por fim, é, a profundidade, a complexidade e até a simplicidade que não são antagônicas no pensamento e na prática freiriana. Ou seja, não é só lidar com a criticidade, mas todo esse conjunto que vão nos tornando críticos. Mas não apenas críticos, reflexivos, dialógicos, sensíveis, amorosos, lúcidos. É, a gente está caminhando no sentido contrário. Eu não sei... Na verdade, a gente tem uma visão muito do agora, né? E que na verdade as pessoas do futuro é que vão poder dizer que pé a gente está, mas é, para, muitas vezes a gente tem a sensação de que o nosso hoje vai no sentido do pensamento acrítico, né? De um estímulo ao pensamento acrítico. Sim, até porque você tem, você tem nos últimos tempos é, novamente a censura, né? A censura, é, é, é, querendo ou não, é um obstáculo à crítica. E você tem críticas também que não são críticas nessa, nesse sentido da criticidade que o Paulo Freire coloca. Que são críticas ácidas, que são críticas sem fundamento, é, é, é, digamos, ético. Agora, quando você coloca dessa agorafobia... É, eu volto um pouco lá, lá na concepção de Estado-Estado. Nós, nós não temos, é, atualmente, é, um projeto é, de país-Estado, de estado. nós temos um projeto ali de governo, outro dali do outro governo, há um esfacelamento. É. Mas sabe, Bárbara, e, e Camila, se quiser até completar, é, nós temos que, enquanto criticidade... É, pensar, agir, sentir e refletir em propostas que tenham, por fim, e já no meio, a criticidade. Sim. É, isso é, é, pode ser hoje, amanhã, depois da manhã, daqui? Não sabemos. Acho que a Camila, talvez, da criticidade aí, queira completar alguma coisa, das escolas, enfim. E aí, Camila, é, não, é que eu acho que é, essa categoria também, eu só colocaria uma pitadinha, assim, nesse tempo que a gente está vivendo também, né, no tempo de pandemia, o quanto que a escola, na sua origem, na sua história também, pensando numa escola tradicional, né, que Paulo Freire chama de educação bancária, como é que a gente é, é, trouxe um certo, uma certa compreensão de que educação é passividade, e que, para mim, está associada a esse conceito de criticidade freiriana, porque quando ele propõe a educação libertadora pela problematização, aí você transforma esta realidade, ou transforma também os sujeitos a partir desta relação, em, em compreender que esta realidade problematizada, ela transforma uma consciência ingênua numa consciência crítica, né? Porque eu acho que é isso, talvez, que a gente tenha esteja identificando, eu dei o exemplo da pandemia, porque parece que está tudo é, natural, né, a naturalização das desigualdades sociais, a naturalização de que é assim, então assim permanecerá, é uma coisa construída socialmente e com uma contribuição da escola, né? Eu não posso dizer que seja a escola, mas uma contribuição desta concepção de educação bancária, nessa perspectiva da passividade e de que as coisas são assim, a sociedade, então, senão, aí você, como diz o Paulo Freire, você desajusta o sujeito, né? você desenraiza o sujeito, porque o sujeito, nessa perspectiva freiriana, ele é um sujeito histórico, é ele que, que, que luta, é ele que esperança, é ele que, que participa desse processo também. Então, é, não querendo usar também dos antagonismos, mas entender que a, a, essa ideia da criticidade para a gente hoje é muito importante, né, gente? Porque a gente tem, acaba que tem que desconstruir um pouco. Só, só porque hoje eu, eu dava uma aula para as estudantes do curso de pedagogia, e de repente elas perguntou assim para mim, ai Camila, mas essas escolas progressistas, elas não vão trazer consequências para esses, esses estudantes, depois eles não vão conseguir participar dos processos seletivos formais, isso não fica meio perigoso? E eu pensava, veja, perigoso é a gente pensar que a gente tem que manter uma escola que anuncia problemas ou denuncia problemas, né, e que nós precisamos enfrentar estes problemas. Então, não estou trazendo soluções, mas eu estou querendo problematizar para a gente pensar sobre isso, porque senão fica parecendo que assim é, assim está, assim permanecerá. E na educação, aí tem um saberzinho só que eu terminaria para a gente entender, que é assim, ó, é a convicção de que a mudança é possível. Se eu não estiver convencida disso, gente, é muito difícil trabalhar no nosso campo, assim, é, né? Por conta de todo esse cenário que Nima trouxe, que a gente está aqui discutindo desde o começo. Para quê, né? Se a gente não acreditar na possibilidade da mudança, para quê? Tudo isso, né? É, vocês é, entrando na. Acho que acho que vocês falaram super bem. Olha, dá, dá vontade de descobrir mais sobre Paulo Freire. Eu que não sei absolutamente quase nada. Conhecimento nulo. Mas dá muita vontade de descobrir mais. E uma coisa que eu vi visitando o perfil de vocês foi as mulheres em Freire. Então, se vocês puderem me falar o que são, quem são as mulheres em Freire. Olha, a gente faz o seguinte. mineiro, a gente tá, vai te propor um bem bolado. Café, prosa e cafuné. Você fala conosco sobre as mulheres em Freire? Enquanto você pensa, Camila, você fala, eu falo. Você eu... Tá? sabe. Bom, é... Bom eu vou falar então um pouco porque o, o... Eu, talvez como pesquisadora Delza de Freire, né? Que sou, que tento ser. É, acho que é, o próprio tema da minha pesquisa, e aí é, eu fiz da pesquisa sobre Elza Freire, já tem isso é, vários anos, desde o século passado. É, o tema da minha vida. Então, a ela, eu tenho me debruçado noites e dias, e madrugadas, e utopias, tá? por ela e com ela, eu cruzei o Atlântico, fui à África. Cruzeiro Brasil, América Latina Enfim é, O próprio tema Elza Freire Já é, traz Esse é, O que O que são E o que é As mulheres em Freire Pela própria Elsa, E esse verbo é, Ser né, são, Me lembra uma frase Do Paulo ele fala, o mundo não é, o mundo está sendo. Então, esse movimento, quando você coloca assim, né, é, é, é, é, o que são as mulheres em freio? É, na, na minha percepção, e, e como né, pesquisadora de Elza, eu diria assim, é, o movimento é, de ser, de estar é, mulher, de se fazendo, se tornando-se mulher, não como uma questão estritamente biológica, mas com uma categoria socialmente construída em Paulo Freire, mas sobretudo com Paulo Freire e Elza Freire. Porque a, a, a, a Elsa Freire é a, digamos assim, é a mulher que amalgama o Paulo Freire e que ama Paulo Freire. É, e aí é, a gente identifica que é, o Paulo é, ele tem, é, é um homem biológico, né, é um homem com alma de mulher. É um corpo de homem com traços masculinos, mas com alma de mulher. O casal teve cinco filhos, Bárbara. Dos cinco, três são mulheres as três Marias, Maria Madalena, Maria Cristina e Maria de Fátima. É, outra coisa, outra questão que eu queria trazer, é, a mulher em Paulo Freire, isso nos leva a também pensar e a dialogar. É, o feminino, porque aí o feminino independe né, é, de Sim. uma questão biológica. O feminismo... O feminista, a feminista. Então, perceba que é, a questão da mulher em Paulo Freire, é, na minha percepção e ao lado de Elza Freire, é, espraia-se é, para o feminino, o feminista, né, ou a feminista, é, é, nesses, nesses, di, nessa dilatação é, que vai além das nossas questões do corpo físico, de gênero, é, de sexo, é, enfim. E é, recentemente eu tive numa live com a Camila, é, uma mesa dialógica. Era o feminino em Paulo Freire, é, no dia da mulher, no dia internacional da mulher. E, e aí foi muito interessante porque é, eu trouxe a seguinte problematização, né, Camila? E fiz um movimento ah, é, não etimológico, mas epistemológico de que a, a, a, a, a pedagogia de Paulo Freire, a, a proposta política de Paulo Freire é feminina. E sendo feminina, é feminista. E sendo feminina e feminista, é, corporifica-se mulher. Então veja, um homem casado com Elsa, olha, estou até arrepiada, três filhas mulheres, tem as netas, mas eu não vou me alongar aqui. É o universo feminino, a pedagogia, a educação a política e as categorias freirianas, a utopia, a criticidade, a boniteza, a emancipação, a conscientização, a alegria, é, a autonomia, a escola. Então, perceba, Paulo Freire está sendo Segue sendo e recebe, como diria o nosso Guimarães Rosa. Né? Sabe aquele, que para chegar no mar nasce aquela, aquele, oinho né? aquele olhinho d'água, aquele olhinho d'água vai virando um vinho d'água, e vai virando um riachinho d'água, e vai virando um corguinho, e o corguinho vira um riozinho. Olha a coisa mais bonita! É, e por fim. Pra, né é, é, essa é, e aí fazendo um movimento caleidoscópico com Elza falando da mulher Elza Freire é, da mulher Elza em Paulo é, ela tinha essa capacidade criativa reflexiva generosa e amorosa e por muito tempo ficou como uma mulher de bastidor, assim, né, é, um pouco ocultada para alguns, mas ela sempre esteve na linha de frente. Ela sabia o que ela representava, sem deixar de ser mulher. E Paulo foi pai e mãe, e Elsa foi mãe e pai. Percebam... É... E como a mulher, ou o feminino, ou as questões feministas comparecem na obra de Paulo Freire? Talvez é a melhor forma dele por si mesmo falar. Mas aí não vou me alongar. eu sugiro que as pessoas leiam. <risos> né, Camila? Então, essa, essa ocupação ela não comparece assim, ah, agora o Paulo vai discutir a questão de gênero, que, ah, ele escreveu o homem. Gente, isso é uma leitura acrítica. Mas quando eu trago os excluídos, os esfarrapados, os oprimidos, quem em sua maioria o são, Bárbara, senão nós mulheres? Quando essas categorias estão presentes na vida e na obra do Paulo Freire, somos nós mulheres que lá estamos. E foi um homem, como disse Fátima, para mim para Camila, no e-mail, é... Um homem com alma de mulher. Paizinho foi manhinha também. Eu acho que isso traduz. Acho que foi a coisa mais fofa que eu já ouvi. <risos> <risos> né? Porque é isso, né? são valores que a gente associa ao feminino e ao masculino que estão sendo desconstruídos. né? Mas é muito lindo isso. Camila, você quer falar? Que é a Nima transpira poesia, né, a gente vai é, e realmente fica tocada, mas eu queria dizer duas coisas, eu, a Bárbara, em relação a isso de Mulheres em Freire. Primeiro, objetivamente, né, essa mesa que Nima conta porque a gente tem construído coletivamente uma proposta de comemoração do centenário freiano circulante, a gente chamou assim, porque é gente demais, é muitas gentes <risos> que juntas se unem nessa proposta de comemoração. Então, uma das proposições é, do calendário, uma, dessa agenda coletiva, são essas mesas dialógicas. E, a, e, a, e esses tantos de gentes é que vão propondo as temáticas. Então, uma que a gente achou super, é que dialogava por isso, isso tudo que Nima disse, né, em relação a Freire, era discussão das mulheres no dia 8, então nós fizemos a mesa no dia 8. É, um pouco para ver como é que três mulheres, era, as, as nossas convidadas especiais eram Nima, Simone Lido, Instituto Paulo Freire e professora Tatiane, também da Federal de Uberlândia do Campus do Pontal, conversando um pouco sobre o que, que Freire representa para vocês. Não, não, a ideia não era discutir especialmente o dia, né, em... mas era para trazer isso que você perguntou para a gente hoje. E aí, então, essa é só para ver esse movimento. Então, nós teremos vários diálogos sobre vários temas ao longo do ano, né, em comemoração ao centenário e naquela perspectiva de que é nossa responsabilidade trazer o legado, fazer com que mais pessoas conheçam, saibam quem é, o que escreveu, né, como que é, é, o compreendemos no campo da educação, e da pesquisa em educação no Brasil. O segundo ponto que eu queria dizer é que, quando você fez essa pergunta, eu tive mais tempo para pensar aí, porque enquanto o Nima falava, eu pensei. Eu me lembrei, Nima, você também vai lembrar, de um convite que eu recebi, e eu fui olhar aqui, né? Claro que minha memória não ia ser tão boa, mas em 2010, do Genésio da Unicamp que me chamou lá para o tema da mesa dele era uma coisa assim a participação feminina no pensamento e na praxis freiriana e, e aquele tema eu pensava nossa como é que isso o que que significa isso para mim não só em termos é, né, de pensar o Paulo Freire na formação de pensar o Paulo Freire enquanto teoria mas de pensar o Paulo Freire enquanto mulher e aí, isso tem, desde lá, sempre me instigado a perguntar um pouco para mim mesma, né? O que significa estudar Paulo Freire, estudar é, essas referências que são tão importantes no campo formativo, no campo profissional, e ao mesmo tempo que impacto isso tem em mim como mulher, né? E aí, eu, eu, eu, eu, eu claro que estão algumas só, só reflexões aqui que eu, que eu queria, já que você provocou, compartilhar, que uma das coisas é que o Freire me ajuda muito a entender o meu lugar de mulher nessa sociedade, né? Assim, é, é reconhecer isso, identificar isso, porque... A gente, nessa sociedade tão machista quanto a nossa, a gente fica quase se invisibilizando, né? É, como mãe, como tia, como prima, como irmã, como filha. Parece que toda hora a gente é do lugar de... Calma, né? Não é agora que você fala. Espera um pouco, contorne, Opa. apazigue. Olha, né? É, então, eu vivi... Eu, e a minha reflexão mais pessoal é de que eu venho de uma família muito machista, assim, né? Meu pai foi o meu criador. Então, é, Perdi a mãe muito cedo, enfim. Então, isso é uma coisa que Paulo Freire me ajuda muito, a reconhecer esse lugar, essa minha identidade, reconhecer é, até onde essas coisas são amarras sociais e até onde eu posso romper e me libertar, né, que é uma questão fundamental para nós, me libertar dessas amarras. A outra que eu acho importante também na minha trajetória é a ideia dessa, dessa leitura de mundo, que eu acho que isso é muito... Isso, eu, eu tento né, fazer o exercício... É, permanente de entender quanto que essa leitura de mundo para mim amplia as possibilidades humanas, né? A gente quando a gente se acomoda ou se limita ou se fecha em um determinado gueto ou em determinado grupo, a gente acaba é, limitando também a nossa humanidade. Eu acho que é isso, né? Então essa concepção também da leitura de mundo me ajuda a pensar um pouco melhor essa sociedade. A outra coisa é como é que é a concepção freireana me ajuda a pensar nas possibilidades, né? Paulo Freire é, é um ser que me ajuda a pensar que eu sou uma pessoa de possibilidades. Portanto, eu crio, mesmo com as situações limites, assim, porque é, me, me deixa um pouco é, abafada quando eu penso que a gente é determinado por essa sociedade e entender-me como uma pessoa condicionada, mas não determinada, ou seja, eu posso criar, eu posso criar inéditos viáveis, eu posso enfrentar essa realidade, né? Isso me ajuda também é, a viver nessa sociedade e, e assumir tantos papéis quanto as mulheres hoje assumem e... É, enfrentam, né, especialmente é, nesse tempo aí de pandemia, que não tem jeito, né, nós assumimos um tantão, de, eu estou falando da pandemia porque é o lugar que estamos hoje, mas é, é isso historicamente, mas hoje, particularmente, para nós, a sobrecarga é maior, né? Então, como é que a gente lida com o menino que está ali fazendo outra coisa, e nós aqui, como é que a gente vai lidando com essas situações? Então, o Paulo Freire e a leitura do Paulo Freire também me ajuda. Nessa compreensão de que, enquanto mulher, eu preciso aprender a dialogar, a problematizar, a refletir, a acreditar e a transformar esses espaços que, é, na verdade, eu vou dizer assim, agridem a minha liberdade, né? Assim, eu acho que nós não somos seres para viver aprisionadas, nós somos seres para vivermos... É, num processo de liberdade. Eu não posso nem dizer que libertas, porque isso é a história é do nosso, é... rosto, que ainda falta muito para a gente pegar. É, antes da, da Bárbara falar, eu vou dar, um, um, como diz a Camila, um temperinho. É, essa, essa vinda da Camila para Campinas, muito interessante, porque a gente não se encontrou, eu estava em Cuba. É, então, é, foi, foi muito interessante. E Ainda sobre a mulher em Paulo Freire, é, o Paulo é, se casou novamente depois que Elza faleceu. Elza faleceu em 86, ele se casa em 90 com a Anitta Freire, e Paulo falece em, em 97. É, então é um homem que amou é, é, intensamente essa condição é, da mulher estar no mundo, é, da mulher é, ir se, se constituindo mulher teve mulheres importantíssimas também na sua vida além da Elsa mas a Elsa ocupa um lugar especial evidentemente e as filhas né mas por exemplo Luiz erundina é a mulher que leva a Paulo para política pública é, a mãe Paulo era extremamente vinculada à mãe porque ele fica órfão de pai muito jovem. Né, muito criança ainda, não tinha completado nem cinco anos. Então, a mãe é, é, é, é, é, é um vínculo feminino muito forte para Paulo Freire. É, então, é, perceba aí que é, realmente Fátima, quando diz né, é, do homem com alma de mulher, traduz muito, muito bem isso. E você, Bárbara? Ah, então, quando vocês estavam falando, eu estava me... Eu voltei no tempo. É, eu lembro da minha avó, né, que não está não mais aqui, mas é, o que era ser mulher para ela? É, então, eu, é, meu papel como mulher, meu papel como esposa, meu papel como... São papéis, papéis, representações, né? E o que o homem precisa para ser um bom marido ou um bom companheiro são, eram as visões de mundo, né? E eu percebo que muito do que eu cresci, eu tô com meus 40 anos agora, né? Foi baseado na referência do que era ser mulher para minha avó. Isso lá em 1910, né, que foi quando ela nasceu, né? E acho que quando você fala da liberdade, Camila, hoje a gente conseguir ser quem a gente é sem ter que caber em algum molde do que alguém espera que a gente seja, né? Eu, eu acho que, sim eu vejo, com 40 anos, eu vejo que sim, a gente conseguiu. E aí existem as jornadas pessoais, né? Mas como jornalista, eu também acredito muito no potencial transformador do que a gente noticia, do que a gente reporta, do que a gente comunica. e Então, eu vejo que, assim, esse, esse meu contato com o Paulo Freire, e tudo que ele desperta, né? essa visão tão diferente do que é ser homem, porque se ele pode ser um homem maninha, se ele pode ser um homem masculino, nós também podemos ser tanta coisa, né? Eu acho que para mim abre um... É muito belo, é a boniteza, né? É muito belo tudo isso. E ser é quem eu sou, gostem os outros ou não gostem, acho que isso é o que, é o que me despertou. Dificilmente uma mulher não vai se identificar com a Elsa por conta da, da vastidão de papéis e de funções e de ações que ela teve, né? Mas assim, qual foi o principal legado dela, né? Porque ela não esteve, você falou, né, Lima? Por muito tempo ficou a sombra, né? Mas ela não se desenvolveu a sombra. Ela foi educadora, professora por escolha dela, né? Por si mesma. E, ao mesmo tempo, ela foi mãe e educadora no período de repressão, no período de censura, uma mãe exilada, que, mesmo assim, escolheu continuar sendo uma educadora, né? acreditar na educação. Então, qual que é o legado que a Elsa especificamente, nos deixa? É... Nossa, respirar fundo, né? Porque... É... Eu gostaria de, de conversar sobre essa, essa questão que você traz no plural. Eu gostaria de falar um pouco sobre os legados. É, e aí, é, por conta dessa, dessa pluralidade de gentes que somos, por conta dessas diferenças que nos marcam a existência, então... Eu sinto que falar, apontar um legado é, seria primeiro um reducionismo com é, a vida, a obra, personagem histórica, Elza Freire. Então, eu, eu vou aqui falar, tentar dialogar sobre a questão que você traz é, de uma forma plural. Então, é, os legados. É, e aí eu vou fazê-lo de uma forma sem é, falar o primeiro é esse, o segundo é aquele, o terceiro, o quarto, sem uma ordem de, uh, é, de importância, de valor, é, sem ajuizamento, mas de uma forma, numa prosa, assim, é, mais, mais ampla, é, a Elza foi uma mulher à frente de seu tempo. Uma mulher à frente de seu tempo e rente a seu tempo. Imaginem uma mulher que na década de 30 se faz professora no Nordeste, onde até hoje nós temos altos índices de analfabetismo. Elza frequenta escolas de referência. Elza Casa-se com um homem, apaixona-se com um homem cinco anos mais novo do que ela, numa sociedade da década de 30, final de 30 para 40, no Nordeste brasileiro, é, uma mulher que vinha de uma classe social é, superior à, à de Paulo na época, é, uma mulher que já era formada, é, que já tinha, já era concursada, já, já era professora, diretora de escola. Paulo era órfão de pai. Isso eu estou colocando no sentido histórico mesmo, é, até para potencializar a boniteza desses dois e assim como que o legado dela vai sendo, é, vai aparecendo no que eu vou falando nessa prosa. Então, uma mulher à frente do seu tempo, e rente a esse tempo. Porque quando acontece, por exemplo, a sistematização do que se chamar método Paulo Freire, é, era um compromisso que Elsa tinha ante aquele cenário de analfabetismo. Quando ela e o Paulo propõem é, as palavras geradoras a partir do universo vocabular daqueles camponeses, quer dizer, isso é uma mulher à frente e rente a seu filho. É... E talvez, assim, de uma forma muito é, tentando mediar as razões e as paixões desses legados de Elza, é... os filhos, eu penso que são parte do legado é, de Elza Freire, as três Marias, Maria Madalena, Maria de Fátima Maria Cristina, e os dois meninos, Joaquim Lutigardes. Uhum. É... E esse Paulo Freire que nós temos é parte do legado de Elza. E aí um Paulo Freire inteiro, eu não vou dizer... É tal livro, é, o Paulo Freire mais político, o Paulo Freire mais pedagógico, filósofo, o ser ontológico, telúrico, mas Paulo Freire que nós temos é um legado de Elsa e isso se vê em vários fragmentos da narrativa dessa mulher, quando por exemplo Paulo é, Elza vira-se para Paulo, ele é, tem uma reconversão é, é, identitária de profissão, né, ele forma-se em direito. E Elza vira-se para Paulo e fala: Eu sabia, você é um educador. Então, assim, o Paulo Freire que nós temos é o um legado de Elza Freire e seus filhos são também, talvez, o maior legado que ela nos deixou. E esses filhos falam, olha, a minha mãe e o meu pai me deixaram, nos deixaram, não apenas quatro irmãos que somos, ou cinco irmãos que somos, né? mas toda a humanidade. Essa forma de se reconhecer e de se posicionar ante a realidade para transformá-la, essa, esse sentir da humanidade É parte do legado de Elza. É, Essa Esse conjunto de percepções da vida Que Elza teve, continua tendo Essa percepção do outro é, Quando nós lemos Paulo quando acessamos fragmentos da vida e da obra dele, acessamos isso de Elza. Quando estamos com os filhos, lemos os filhos, assistimos os filhos, o legado de Elza se manifesta no que eles são. Então, talvez o mais bonito do que fica do legado de Elza é o imaterial que se faz material é a sua concepção de abstração para o concreto é... essa vinculação dela com é... com a natureza por exemplo quando eles moraram no Chile Elsa cultivava roseiras é... Percebam que a natureza é uma é um dos elementos fundantes do pensamento feriano. O homem e a natureza, o jarro de flores, é, é, o, o compromisso com as causas humanitárias, Bárbara. Quando eu falo em lutar com os oprimidos, os excluídos e os esfarrapados, então isso é são partes dos legados que Elsa Freire nos deixou. E é, acho que a simplicidade do viver, a, a, a, o compromisso de Elsa com a arte-educação. Perceba que, nos anos 50, ela, diretora de escola, ela introduz o ensino da arte-educação no currículo da educação básica em Recife, é, a, as causas sociais que envolvem as causas e as lutas pedagógicas e políticas de Elza Freire, a inserção em África, o posicionamento dessa mulher nas favelas de Recife, nas campanhas de alfabetização em massa nas escolas que ela licionou, que ela alfabetizou, e que levam essa mulher a dizer assim, nasci com um livro na mão, fiz o que queria, o que pensei, porque realmente fiz bem, ama-se diferentemente, porque ama-se várias vezes. É, a leitura da palavra flui da leitura do mundo, é, o que se busca fazer aqui é história, porque é o que fica quando formos embora, a pessoa humana é algo concreto e não uma abstração. É, então percebam, é, não há um legado de Elza Freire. Há muitos legados de Elza Freire que pulsam em nós, que reverberam em nossas ações. E eu destacaria aí desde o início os filhos e esse Paulo Freire que nós, nós temos. E por fim, nós estamos aí criando o acervo Elza Freire, junto com o memorial do Paulo Freire, na Faculdade de Educação, e lá é, também vai ser disponibilizado, sim, fragmentos é, de tudo que eu falei como parte desse legado é, de Elza, Maia, Costa, Oliveira, que ao casar-se com Paulo, numa tradição... É, patriarcal é, assume pelo matrimônio é, Freire e passa a se chamar Elsa Maia Costa Freire e aí passa a ser conhecida nacional e internacionalmente como Elsa Freire e seus muitos legados que lindo sabe você falando desses legados tantos Muitos momentos, quando duas pessoas se juntam, é um desencontro, né? E raramente é um encontro como esse, né? Que encontro foi esse? É uma coisa muito única, né? Assim como o encontro seu e da Camila, né? Que é um encontro <risos> que tem rendido tantos frutos. Mas quando você pensa né? Que, que Paulo poderia ter seguido um caminho muito diferente e a Elza poderia, quando eles se juntam, eles potencializam uma revolução educacional de pensamento também, né? Essa antes da Camila falar, assim, antes ou concomitante, essa questão que você traz no encontro, acho que tem uma uma como que eu diria uma poética que mais uma poética vinculada à realidade, à utopia, enfim, que é o, o legado da Elza. Não está na grandiosidade de um fato, de uma obra, de um livro, de uma construção arquitetônica. Os legados de Elsa estão na miudeza do cotidiano. Esse momento que você nos proporciona, Bárbara, a mim e a Camila, eu poderia, e eu quero dizer, é parte dos legados que Elsa nos deixou porque é essa miudeza do cotidiano, essa simplicidade que transforma, que emancipa, que não é só lida, ou dita, ou escrita, é vivida. Então, esse momento é uma, uma manifestação, ainda que pequenina, da, dos legados de Alza Freire. Camila, você gostaria de? É só para dizer que na verdade a pesquisadora é Anima, né? Eu conheço a Elsa Freire por meio da Anima, na sua dissertação de mestrado, a Pedagogia da Convivência, é que é, me, é, na verdade proporcionou meu conhecimento e reconhecimento né, da importância de Elsa no pensamento freiriano. E tem uma história no livro que Nima conta que eu gosto demais, e, e não sei, eu, eu dei uma caidinha, talvez então, se tiver já, mas é, que é a história da panela da feijoada, né? Que a Elza conta dela indo visitar o Paulo Freire ainda no Brasil, quando ele esteve preso. É, e ela levava no ônibus, e depois a Fátima Freire também no episódio da, daquele documentário Paulo Freire, um homem do mundo, do Cristiano Burlan, ela também rememora essa história das vezes em que ela e mãezinha foram visitar Paulo Freire na prisão e, e ela diz que ela levava uma panela de, de feijoada levava uma panela grande que ele pudesse compartilhar lá com os colegas, e a hora que ela voltava, ela trazia na panela vazia também a presença de Freire. Então, é, essa representação para mim é um pouco de uma relação, né, que eu acho que Nima consegue aí se apropriar na sua pesquisa e compreender, portanto, é, qual o sentido disso no pensamento freiriano, né, Desta vida, desse... E ele também, em diversos momentos, né, se, você, se a gente vai ver as dedicatórias, né, onde ele apresenta e reconhece é, Elza como uma companheira de vida nesse momento histórico que tiveram. Então, é, acho que é só para ajudar na complementação que nem precisaria da pesquisadora Nima. Ai, gente, obrigada. É, foi, acho que a gente poderia ficar falando aqui pelo menos mais uma semana Que assunto tem, né? E é muito bonito isso que a Nima fala, né? Que a gente está, começou um processo lá atrás Esse processo ele não termina, né? Está continuando, reverberando E a gente se reconstruindo, reconstruindo o mundo que a gente quer a gente, Olha foi muito legal, muito obrigada pela atenção que vocês deram e pelo conhecimento que vocês têm para partilhar também.